Olá pessoal, tudo bem? Zé Martins aqui, Combo assessoria RoboForex Trader, seja muito bem-vindo. Nesse tutorial você vai saber como depositar, ok? Depositar o teu dinheiro aqui na Moneta Markets, ok? Depois de ter sido aprovado, tá? Você já fez cadastro, já foi aprovado, ok? O seu cadastro com seus documentos, agora sim você vai conseguir fazer o depósito. Ok? Então, o primeiro passo, você entrou dentro do seu back office, você vai vir aqui, Open Additional Accounts. Como está em inglês, eu vou estar colocando em português aqui. Aqui, muito bem. Português aqui de Portugal. Abrir contas adicionais, tá? É onde você vai clicar. Clicou em abrir contas adicionais, você vai descer a página, vai clicar em MT4, tá? Já está escolhido aqui. E você vai, então, clicar em Conta PAN. Ok? Quando você abriu o cadastro, você já tinha feito uma conta MT4, muito bem. Mas agora vamos abrir uma outra que é importante, tá? Que é a conta Pan. Clicou em conta Pan, muito bem, desceu, muito bem, desceu e clicou então em USD. Você vai clicar aqui na moeda dólar, ok? Notas adicionais nada. Clicou na caixa, submeter. Pronto, está sendo criada a conta PAN, ok, conta real adicional, voltar ao início. Muito bem, o próximo passo agora você vem em contas, novamente contas reais, e você clica em contas reais, desce e pronto, você vai ver as duas contas que você criou. Essa foi a primeira que você criou, ok, quando você fez o cadastro, e essa agora é a conta PAN. Muito bem, como você vai fazer agora o seu depósito? Só uma observação: se ao criar o cadastro você fez uma conta no MT5, tá? Volta e cria uma conta adicional no MT4 com a moeda dólar, para assim você ter então uma conta MT4 aberta, ok? Muito bem, vamos depositar os fundos agora, depois de ter clicado em depositar fundos, você vai escolher esta opção, vamos focar aqui já nesse tutorial diretamente no a, na transferência via PIX ok? Dá para fazer sobre, com criptomoedas Mas vamos focar via PIX Clicou Você vai escolher então primeiro A conta A primeira conta que você criou Que é a direct tá? Você vai escolher essa conta e depois vamos transferir Fazer uma transferência interna Então voltando aqui contas Contas reais Qual que é a conta direct que eu criei primeiramente É essa conta aqui Com final 988 muito bem, fundos, depositar fundos, voltamos aqui em depositar de forma instantânea, Brasil, e aqui 988, muito bem, coloca o valor 100 dólares, ok? O valor mínimo de depósito na corretora é de 50, porém, para esse projeto novo de conta PAN, nós vamos trabalhar com valores acima de 100 dólares. 100 dólares, submeter vai chegar até esta parte, onde você vai inserir aqui, primeiro você vai escolher PIX, pedem somente o seu CPF, você digita o seu CPF, confirmar, vai aparecer o QR Code aqui na, na tela, ou o link, ou copiar o, o código do QR Code, faz o pagamento Ok pessoal eu não vou fazer aqui porque isso é uma conta demonstração faz o pagamento tá só confirmar vai aparecer o QR Code faz o pagamento Ok ou então o link do, do, do QR Code para você ir lá no seu aplicativo de banco e fazer o pagamento então e volta muito bem voltando aqui você vai ver aqui então em contas contas reais você vai perceber que o valor vai aparecer aqui ó nessa conta direct Vai aparecer aqui, ok? Bem aqui, tá bom? Os 100 dólares, tá? Eu falei 100 reais, mas é 100 dólares. 100 dólares vai aparecer aqui. Agora você vai fazer uma transferência interna dessa conta para essa conta acima, que é a conta PAN, ok? Muito bem, vamos lá em fundos, transferência entre contas. Muito bem, o valor 988 era o número da conta, 100 dólares estaria aqui. Então eu transfiro para a conta 037 que é a conta PAN. Tá, você tem que saber qual é a conta direct e qual é a conta PAN. Transferir para cá qual o valor 100 dólares. Tá bom, muito bem. Submeter, clicou em submeter, transferiu então para a conta PAN. Uma vez transferido para a conta PAN, você vai lá em contas reais. Tá, contas, contas reais. E pronto, vai estar 100 dólares na conta PAN. É dessa forma que você deposita o seu dinheiro aqui na Moneta Markets depois de ter sido aprovado os seus documentos, direto para a conta PAN. Caindo na Direct e depois repassando internamente para a conta PAN. Ok, pessoal? Até o próximo tutorial.